Às vezes as pessoas me perguntam em entrevista se eu acho que tem que ter mais ativistas negras na internet. Eu falo, tem que ter mais pessoas negras na internet. Eu sou Gabi Oliveira, eu sou formada em comunicação social, e atualmente sou youtuber. O Depretais, desde que eu sentei, a primeira vez para escrever como seria o canal. Eu pensei que ele seguiria duas linhas, que seria a linha da conscientização ou da vivência da mulher negra e também da estética, porque eu acho muito importante falar sobre estética, principalmente para gente que tem um histórico como a gente tem na nossa sociedade de apagamento da nossa estética. O YouTube em si, a mídia, o trabalho que eu faço, envolve muitas coisas, inclusive ego, inclusive o racismo que a gente vê muito explícito, principalmente se você começa a ver aquilo como trabalho, porque você trabalhar com a sua estética no Brasil, eu sendo uma mulher negra de traços negroides, não é fácil. Hoje o que mais me motiva é perceber a mudança que a gente pode causar na vida de outra pessoa. Principalmente na vida dos mais jovens, né? nas adolescentes, principalmente. Quando eu recebo um comentário e eu entendo o quão significativo é para as pessoas, eu decido seguir. Eu gosto sempre de incentivar as pessoas a entrarem no YouTube, principalmente as meninas negras, né? que é o público que eu tenho mais contato, porque eu acho que a gente tem muita coisa para falar, e a gente precisa falar sobre tudo. Eu quero ter uma youtuber que fale sobre culinária, quero ter uma menina negra falando sobre viagem, um menino negro ou uma menina negra falando sobre game. Para eu chegar até as outras pessoas, eu preciso da tecnologia. Então, para mim, hoje, tecnologia é conexão. Até eu ter espaço de voz, muitas outras mulheres lutaram antes de mim. Não, não acho que eu seja uma mulher livre. Mas eu acho que o, o que vai me libertar é a maturidade. Eu vejo que a cada ano mais eu estou me libertando. E aí eu acho que quando vai chegar um ponto que eu vou falar, nossa, sou livre. Eu tenho certeza que o que eu faço hoje ajuda mulheres a se libertarem de várias coisas. Questão de autoestima, de prisão na mente mesmo, que às vezes... São impostas pela nossa sociedade, eu tenho certeza. Por isso que um dos quadros do canal é Papo de Pretas. É porque é isso, a gente precisa sentar e conversar, porque uma frase que eu gosto muito é conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. As pessoas usam muito em sentido religioso, mas é isso, a verdade liberta.